Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto Um dia depois das eleições da PASSO na Argentina que São as primárias abertas simultâneas e obrigatórias Em que o candidato Alberto Fernandes que é a cabeça de chapa, né, da chapa. Então, Cristina Fernandes de Kirchner venceu é, essa disputa com 15 pontos percentuais à frente do atual presidente Maurício Macri. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com o Henrique Juan Box, que está aqui com a gente, ele é comunicador argentino, e vai fazer umas análises, conversar um pouco com a gente sobre esse cenário, o que a gente pode esperar da Argentina aí nos próximos meses, né, porque as eleições oficiais são só em outubro. Essa é como se fosse uma primeira etapa das eleições, né, mas a, a eleição é só em outubro, o primeiro turno dela. Bom, então estamos aqui com o Henrique Mambó, que é comunicador argentino, a gente vai falar sobre as eleições na Argentina, mas antes de começar, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, ativar o sininho de notificações para receber nossos conteúdos, para receber nossas comunicações. É, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e é, acompanhar, se inscrever no nosso WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no, no Instagram, em todas as redes, tá bom? Então é isso. Henrique, querido, conta para gente. Primeiro, acho que, que é interessante é, explicar aqui para o público brasileiro o que são as passos, né? Porque tem muita gente falando que é como se fosse uma eleição de três turnos e as passos seriam um primeiro turno de três. É verdade isso? Como é que foi? por que que tem isso é, na Argentina? Bem, eu sou um crítico bastante forte da, da espaço porque as SPASO vieram a reemplazar as eleições internas dos partidos políticos. Acontece que é, tem-se travestido numa, é, um, numa eleição quase definitiva, porque e ela dá um caráter eh, ao, ao resultado que não, não é aquele que estava previsto que sejam um, internas abertas. Uhum. Não são mais internas abertas. É, isto, principalmente, porque muita gente que quer se candidatar. Candidatear, na eleição aberta, não consegue. Então, é, para que fazer espaço? Eu, pessoalmente, acho que temos que regressar ao sistema velho de internas fechadas. porque eu Fechadas não vou fazer... é só para quem é militante daquele partido, seria isso? Quem é afiliado, não militante. Afiliado, afiliado. afiliado sim. É filiado, uhum. então ele tem direito a escolher quem é seu candidato do seu partido. Uhum. Eu não vou deixar que de outro partido venha a escolher o pior de nós. Uhum. Que é isso que acontece com uma eleição aberta. Uhum. Então, eu tenho certeza que a Argentina deve deixar de fazer bobagem. E sair das passos, voltar para as internas fechadas, nada de abertas, para eh, que possamos ter novamente alguma incidência, né? Porque, olha o que acontece. Ninguém, até dois dias antes, sabe quem é que vai ser candidato a presidente. Ninguém sabe quem é que vai ser candidato a deputado. Que democracia é essa? Uhum. É uma burla de democracia, porque eh, os candidatos não vão de baixo para cima. Os candidatos caem de paraquedas. Uhum. E esse é um problema bastante grave, né? é assim que estamos. Eu acabo de ouvir o presidente Bolsonaro, por exemplo, falar da esquerdalha né? uhum. da, da Argentina. E, na verdade, bom... Para qualquer onda de extrema-direita, é, qualquer coisa que não seja de extrema-direita é esquerda, né? É, Sim. pessoal assiste televisão em preto e branco ainda. É, mas é, Alberto Fernandes é, é, está muito longe de ser de esquerda. Uhum. Quando ele foi escolhido alguma vez para... Candidato a um, legislador da cidade de Buenos Aires, ele foi por um partido de extrema direita. Uhum. Quem liderava esse partido era o Felipe Domingo Cavallo, que foi um, este, um funcionário da ditadura militar, depois foi eh, ministro de Economia do Menem, e finalmente eh, acabou com De La Rua no sentido estrito da palavra, né? acabou com De la Rua, porque acabou com Argentina, com aquele uhum. famoso Corralito, não sei se você lembra. É, eu lembro de ter estudado, não lembro de ter acontecido. Não. não, não, mas o Corralito é famoso, né? Sim, sim, por isso, já já li estudei sobre ele, mas não estava aí. En então, o nosso então, o nosso candidato a presidente, é uma pessoa que vem da extrema-direita, o uhum. Massa, que, que é o nosso primeiro eh, deputado. Uhum. Massa é uma pessoa também de extrema-direita, muito conhecida na, na embaixada norte-americana, na embaixada uhum. dos Estados Unidos. Não porque eu diga, é uhum. porque figura nos Wikileaks. Isso foi uhum. descoberto com os chamados Argent né? Que são uhum. os wikileaks da Argentina, é onde o, o pessoal da embaixada ficava surpreso é, com a hostilidade do massa com o governo kirchnerista, né? Uhum. É assim que a gente está. De qualquer maneira, eu acho muito melhor que tenha ganho a fórmula Fernandes-Fernandes uhum. porque eh, se o, o povo tivesse votado pelo Macri teria sido uma ratificação de vontade para ser colônia, né? uhum. efetivamente colônia. Então eu festejo que tenha ganho a fórmula Fernandes-Fernandes muito apesar do que, do que estou falando. Né? Uhum. Sim, claro. E, e me diz uma coisa, é, o Alberto Fernandes, ou seja, a fórmula, né é, ele falou Fernandes, Fernandes, porque a Cristina é Cristinas Fernandes de Erkishner. Então, é Fernandes e Fernandes. É, o Alberto e a Cristina ficaram 15 pontos acima do Macri. Sim. E, e como que você vê isso? Essa tendência ela é irreversível, né? Existe alguma alguma possibilidade do Macri reverter? Porque nas passos anterior, ou seja, quando foi o Macri contra o Cioli, que era o candidato do kirchnerismo, o Cioli estava à frente quando teve as primárias. Porém, o, o Macri, ele, porém o Macri, ele conseguiu reverter o quadro. Então, como que você analisa é, essa situação? E... Olha, eu venho falando é, a desgosto dos companheiros meus, né? Dos meus companheiros. É, okay. Não gostam muito do que eu falo, mas... É, é, é, eu duvido muito que o Macri e a sua gangue é, esteja disposta a entregar o, o governo assim de simples. Uh -huh. Eles têm... Eles têm roubado muito, muito, muito, muito. Veja bem, a, a dívida externa da Argentina é a, tem o mesmo valor do que a fuga de capitais, de, de capitais da Argentina. Uhum. É, eles têm cometido crimes. É, não, é, não é possível que voltando para a Argentina, o Estado de Direito, que não, não existe en este momento, não é, possível, não, não é possível que eles não eh, sejam presos. Porque eles têm cometido delitos sim. E está aprovado completamente. Quem roubou tanto? En volume formidável. Não creio que esteja disposto a ser preso. Não creio que vá ser entregar é, ao governo. É, então, deu uma cortada aqui. Você Sim. dizia que você não considera que eles, diante de tudo que estão fazendo, eles é, aceitem voltar ao Estado de Direito. Aí cortou. Claro, porque eles vão presos. Se hum. retorna ao Estado de, de Direito na Argentina, eles vão irremediavelmente presos. Uhum. Então, vão fazer isto Eu acho que não, acredito que não. E a prova está no que está acontecendo hoje aqui na Argentina. O dólar disparou disparou. Ninguém sabe qual, o, qual que é o valor do dólar neste momento. As uhum. lojas, as lo, os mercados, não, não os mercados de capitais, os mercadinhos da, da rua, uhum. eh, fecharam porque não sabem em que preço tem que vender as, as mercadorias. Uhum. Ninguém sabe ninguém sabe na Argentina quanto custa um litro de leite, uhum. um quilo de, um de carne, ninguém sabe. Uhum. Ou seja, é, mesmo você tendo dinheiro, não pode comprar nada. Entendi. Então, é, esse era um ponto né que eu queria realmente te questionar sobre essa questão é, da manipulação econômica, então a bolsa caiu, o dólar subiu, aí você está me dizendo então de uma situação, um cenário de inflação a, isso afetou também o Brasil, então a gente também teve aqui aumento do dólar e teve também queda na nossa bolsa isso você enxerga então como uma manipulação do sistema financeiro, é, uma, como se fosse uma interferência né, nesse processo eleitoral e, e você acha que isso pode ter influência na, na, na visão da pessoa comum que vai votar, que tem que comprar seu leite, sua carne? Eles vão vão instrumentar isto, e já estão fazendo isso, culpando a, a, o kirchnerismo do, do, do descontrole que o Macri tem sobre a, a economia. Um absurdo, né? mas muita gente pensa pelo absurdo, lamentavelmente. Uhum. se isso não fosse desse jeito não teria ganho nunca o Macri, porque o Macri foi eleito com a excusa de ir contra a corrupção e para ir contra a corrupção, escolheram o maior dos corruptos uhum. homem que ele, ele tem se beneficiado na ditadura com a a, a, dívida, que, que, a dívida pessoal do Macri que tinha no exterior, o Estado assumiu, ou seja, que o que devia uhum. o Macri, passou a pagar o povo. Uhum. Imagina você que seu vizinho compra um carro novo, de alta gama, um Audi, um mercedes um, um carro desses, super caros e depois alguém vem e diz, não, não, não, não é mais você que deve as, as prestações do carro, Agora, a Vanessa Silva é quem vai pagar as prestações do carro do vizinho. Por favor, não. <risos> mas isso que aconteceu. Uhum. Isso que aconteceu. Não apenas com o Macri, com, com muitos ricos da, da Argentina. Né? Então, Sim, eles mas... vão manipular. Ah. Mas eu acredito... É, que o povo tem a verdade na, na geladeira, né? não mais na TV. Porque o povo não, não está conseguindo comer, Vanessa. Ah, okay. As pessoas têm é, deixado de fazer refeições. Tem gente que é, come um dia sim, um dia não. Deve estar... É, é Diz que acho que o Bolsonaro gosta, né? Para não fazer... É, controle... segundo o Bolsonaro, já não tem mais fome no Brasil. Isso aí é mentira. As pessoas que passam fome... É uma ah, fake news. Sim. Bem. Mas... É, é, eu acho de qualquer jeito que, por mais que eles queiram deformar a realidade, o que está claro é que os que não sabem o que fazer com o dólar, o que fazer com os mercados, são eles, são eles que estão no governo. É, saiu aqui, começa a circular, né, uma história de que o Macri poderia renunciar diante assim da, do, da diante do fato de que é irreversível, né? Então ele poderia renunciar ou adiantar, antecipar as eleições, porque as eleições são em outubro apenas, né? É, como que isso está acontecendo? Tá, como é que está esse boato aí na Argentina? Existe alguma realidade nessa história ou isso é só boato, né? Olha, eu acho que são é um boato, são especulações que, a gente, que as pessoas fazem, uhum. é, mas é, eu não deixo de pensar que seja possível também mas não tenho qualquer eh, prova disso, é uma, uma coisa que eu acho, eu acho que nessa hora eh, a gente vê a, a Vidal, que é a governadora da província de Buenos Aires, que é a maior província em termos de superfície, população, economia, etc., com a Córdoba, e eu vejo que ela está muito demacrada, eu acho que a mulher tem chorado bastante durante a noite toda, está tentando se recompor para as câmeras, mas eu acho que não consegue, está muito preocupados, e eu perguntei nas redes sociais ontem, à noite, ou hoje de madrugada, não me lembro, é, se o Macri não estaria é, porque o Macri ontem mandou a dormir os seus eleitores, não? Eles, ah, vai, vai dormir, turma, vai dormir. Mas uhum. ele chamou a uma reunião de, é, de, do governo, né? Uhum. Então não era para dormir, porque se se assim fosse ele teria ido também, né? Mas não foi assim. É, eu acho que esta é, explosão da, do, do dólar é, é feita como ameaça para a oposição dele é, e desse jeito fazer alguma extorsão de, que permita que ele tenha uma saída blindada ou seja, com algumas garantias, né, para não ir preso, por exemplo, é, é, para que o país não, não pegue fogo, né? Sim. E aí também uma coisa muito interessante é que eu sei que você está acompanhando né, essa questão da, da manipulação das eleições, do Cambridge Analytica e tudo. E... A Argentina, com o Macri, foi um dos laboratórios da Cambridge Analytica, então foi claro. um dos primeiros países em que eles tiveram um resultado positivo na estratégia deles. É, nós publicamos e... uma, uma análise aqui hoje, na Diálogos do Sul, que é do Renato Rovai, em que ele diz que esse resultado na Argentina é um... Da, é, uma prova de que essa manipulação feita pelo Steve Bannon, que isso está em cheque essa manipulação da democracia. Como que você avalia isso? Como que foi essa questão da manipulação até agora? Como que você está observando isso? Olha, esse é o fenômeno dos meios de comunicação, Vanessa. Hum. Eu chamo isto o síndrome eh, de Orson Welles. Você conhece a história do Orson Welles com a, a Guerra dos Mundos uhum. e fez com que muitas pessoas que não tinham qualquer problema, que não estava acontecendo nada de ruim, num dia bom, temperatura agradável, fosse um desastre pessoas se, se suicidarem, eh, fugiam dos, da, dos seus eh, povos, sim das suas cidades, sem saber mesmo onde tinham que ir, né? Estou uhum. eh, gerou um engarrafamento brutal nas nas estradas, etc. Essa mesma experiência de Orson Welles com a Guerra dos Mundos foi realizada depois no México, com um resultado similar, a, até o, o, os militares saíram na, na procura dos discos voadores, Uhum. É, aconteceu também no Peru, outros anos de, a, depois. No Peru, quando o povo um, ficou sabendo que era uma uma novela, foi e bot, botou fogo o edifício da rádio, né? Nossa. Com a, com alguns mortos, inclusive, porque tinha o um pessoal dentro. Uhum. É, essa rádio não, não conseguiu sair ao ar até dois anos né, após uhum. essa... Os meios, têm, os meios de comunicação que uhum. hoje estão refletidos na, nas redes sociais têm um poder muito grande acima das pessoas. Uhum. Isto é uma, uma das questões que eu considero foram o talão de Aquiles do kirchnerismo e acho que também do governo do Lula e da Dilma no Brasil, uhum. de, de, de, de, de subestimar o valor dos meios de comunicação, não ter meios próprios, não desenvolver meios próprios. Na Argentina não, não tem um meio kirchnerista, não tem televisão, rádio, etc. Uhum. Apenas algumas muito pequenas e locais, não nacional. Né? É, e certamente o macri foi conhecido como o presidente do Facebook né uhum. assim como depois o bolsonaro foi chamado o presidente do WhatsApp do WhatsApp, é, do WhatsApp. Uhum. e mas você crê que isso nesta eleição eles diminuíram essa rede de manipulação ou isso estava operando também, mas a realidade se impôs. Como é que isso... Está operando também, Vanessa. Uhum. O, o, o que eu vou te dizer agora é muito controvertido, uhum. porque é, é, a manipulação foi exercida é, em favor da fórmula Fernandes-Fernandes. Você tem é, comunicadores... Muito críticos a Cristina, que quando foi o, designado pela própria Cristina o Alberto Fernández, passaram a falar bem de Cristina. Os mesmos jornalistas que antes pedían para eles la, uh, o desterro, agora eles suavizavam, comparavam com o Macri achar maneira melhor do que o Macri. Uhum. É, é, não, não houve por parte do Clarim nenhuma campanha em contra do Alberto Fernandes. Alguma, algum, algum, ato, algum ato teatral, mais nada. Nada, nada sério, é, em absoluto. É, o Alberto Fernandes é um homem do Clarim, não tenho dúvida disto. O eh, Massa, que é o candidato ao primeiro deputado, é um candidato da, da Embaixada dos Estados Unidos. Repito. Ele, isso aí não mudou. Até porque ninguém que é, é, é, é serviço deixa de ser depois. Né? Isso é. não, não acontece. Então, assim, do que você está me dizendo, você acha que a Argentina corre um risco diante de uma possível e factível vitória do Alberto Fernandes? Corre o risco de uma lenin <risos> Ou seja, aconteceu o mesmo que aconteceu no Equador? Uma, um giro total? Aí ele se elege como uma fórmula à esquerda e aí dá um giro total para a direita? Alguma coisa, assim nem tanto, porque o pessoal aqui já está com a expectativa baixa. Uhum. Ninguém pensa que o Fernandes, Fernandes vai ser uma revolução, nada, nada disto. Né? Uhum. É, mas é, eu acho que o motivo de Clarim é, permitir que o Fernandes, o Alberto Fernandes, se permitir não, colocar ele, né? é porque, falando em termos eh, geopolíticos, uhum. Estados Unidos tem complicações demais neste momento, e ela, nesta região, necessita respirar um pouco, mais aliviado. É com este esquema de Fernandes Fernandes Estados Unidos coloca um standby na política regional latino-americana então vai nos deixar respirar um pouco melhor aqui não nem nem tanto mas vamos poder é, respirar um pouco melhor mas é, não muda muito a situação eu não vou dizer a mesma coisa que que a esquerda trotskista, né, que são todos iguais. Né? Não uhum. é a mesma coisa ratificar o Macri que não ratificar o Macri. Né? Uhum. Efectivamente, não, não é assim. É, mas... Certo. para concluir, que a gente já está aqui bastante tempo... <risos> para concluir... É... Como que você acha que esse resultado ele pode impactar a situação brasileira? A gente tem um governo aqui que muitos analistas acham que ele é muito pior do que o Macri, tanto em termos econômicos quanto em termos discursivos, ou seja, uma direita muito mais agressiva e está é, tendo resultados muito mais rápidos e avançados do que o próprio Macri na Argentina. É, como que você vê, você que conhece os dois países, como que você vê o resultado do que está acontecendo agora na Argentina na política brasileira? Para o Brasil, eu acho que vai ser bom, mesmo que o Bolsonaro não goste. Para ele vai ser... Para, para o Bolsonaro vai ser bom, porque... Hum. Porque se o povo começa a ter dinheiro no bolso que agora não tem e começa a gastar, começa a demandar produtos, o primeiro que, que vai ser beneficiado com isso é o Brasil, que a gente, a gente compra muito do Brasil. Uhum. É, o argentino está disposto a comprar produtos do Brasil. Uhum. Então, o argentino comum, né? uhum. é, confia nos produtos brasileiros. É. Então, para, para o Brasil vai ser bom. Para nós também, se acontecer que, na verdade, como está prometido o Fernandes, Alberto Fernandes vai desenvolver a, a, a indústria, a, a pequena e mediana indústria, coisa, coisa que é, eu duvido, porque o poder não quer o um nosso desenvolvimento industrial. Uhum. É. Poderá fazer alguma coisa, mas nem tanto assim. Ele uhum. não vai fazer nada que o poder não deixe. Uhum. Muito bem. Então, agradeço muito sua participação mais uma vez com a gente. Eu lamento muito se eu não digo o que o pessoal está esperando que eu é ouvir. É. Bom, para isso que a gente tenha multiplicado. Simplicidade de vozes, né? Então, a gente já publicou algumas análises que vão contra exatamente o que você está falando, e agora a gente está conversando com você para poder falar um outro ponto de vista desde a esquerda, né? Então, é importante é deixar claro que é, a gente tem um ponto de vista, ou seja, a gente tem um lado, né? A Diálogos do Sul tem um lado, mas esse é um lado que permite visões diferentes e conflitantes. Então, tá tudo bem. Claro, claro. Não eu gostaria que não fosse assim, eu gostaria que fosse como o pessoal claro. está achando que é uhum. eu, olha eu quero estar é, absolutamente errado mas é, eu tenho como demonstrar o que eu digo uhum. assim que é, é, é muito... obrigado eu com vocês, um beijo para toda a família por aí um abraço muito forte por, para todos os seu você ouvintes não, porque é televisão, né? Mas para todo o seu público, para todo o seu público, um abraço muito grande e com um carinho muito forte que eu tenho pelo Brasil. É isso. E vocês que nos é, assistiram até agora também, muito obrigada por estar conosco. Comentem aqui então também o que vocês acham que vai acontecer, se a Argentina vai melhorar, se vai manter como está, se isso vai impactar o Brasil. Compartilha também sua opinião, que a gente está ouvindo, a gente quer é, saber o que, que vocês acham. Bom, então é isso. Siga a gente nas redes sociais. A gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que você pode contribuir. Está aqui o endereço do nosso Catarse, catarse.me barra do sul. Você pode contribuir com valores de 15 reais, até 500. de repente, se você for super rico. É, então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.